Essa CPI, infelizmente, serve para quase nada, porque ela não investigou o que aconteceu com os recursos eh, da pandemia. Nós enviamos bilhões de reais para os estados e municípios, foram quase 200 bilhões de reais para a estruturação da rede de saúde, para a aquisição de materiais eh, de insumo, enfim, a estruturação de toda a rede de saúde. E houve muito desvio, houve muita corrupção. Operações da Polícia Federal apontam para bilhões desviados é, nos estados e nos municípios. A CPI não quis investigar o que aconteceu nos estados e nos municípios. Ela concentrou a investigação em relação ao governo federal, acusando o governo federal numa retórica pré-eleitoral, numa retórica política. Acusa o governo federal sem provas. Fala de corrupção, mas não há corrupção. Não há um centavo de real desviado, pelo governo federal Há acusações contra estados e municípios E nesse aspecto a CPI não quis investigar Isso foi muito ruim A sociedade está acompanhando E não consegue conceber isso Eu sou a favor de que a investigação acontecesse Com relação ao governo federal Mas também nos estados e nos municípios Então o relatório final vai ser um relatório político Que vai tentar fazer o um enquadramento do Presidente da República, que nem poderia ser investigado na CPI, a nossa Constituição não permite né, que o Presidente da República seja investigado no âmbito de uma CPI, isso ofende a separação de poderes, mas eles, é, na retórica política, estão dizendo que vão acusar o Presidente da República de vários crimes. Isso não dá em nada, porque é, não é o caminho próprio, é apenas um embate político... Que vai ser utilizado no jogo eleitoral de 2022 é, A sociedade brasileira conhece muito bem quem são os integrantes da CPI E quem está acusando o governo Por que está acusando? Nós temos um caso aqui muito emblemático Que é o caso do consórcio Nordeste Esse consórcio envolve ali nove estados do Nordeste Lá nós tivemos talvez um dos maiores escândalos Com compra de respiradores, pagamento antecipado E nenhum equipamento entregue Há, inclusive, delação premiada dizendo que houve um grande acordo de corrupção. A CPI nunca aceitou investigar o que aconteceu nesse consórcio nordeste. A sociedade não aceita isso. Acusar o presidente de algo que ele não cometeu e proteger aliados políticos dos estados é algo muito ruim. É uma mensagem muito ruim. Então, eu acho que no jogo pré-eleitoral, é, eles vão tentar usar a CPI nas eleições de 2022. Mas a sociedade brasileira sabe muito bem separar é, quem é quem nessa história.